porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus. Uh, uh, uh, uh, uh, Mas travou, não entendi. Ou foi Detroit? Você tentou inovar? Responde, Limpi. Sabe que deixa a fogue, mano. Na improvisação com Guilau dentro de São Paulo. Nunca fez vagão. E mais em 3, 2, 1. Eu não travei. Ah, não travei o round. Só que foi só um scratch. Ah, do DJ que Z. Se fudeu. Não travei, sei que Agora cê manda o seu, porque eu nem vi um fã seu. Isso daí foi um scratch, calma então me escute. Foi um scratch, scratch é caixa, scratch vem Cê não entende que rimando agora cê não sabota, scratch vende Só que a banda branca corta. Ah, branca branca corta, dita que era, vai pra barra, bunda, bate na sua cara, não importa. Grita, o gaú, aqui yeah, isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da norte. Uhum. E é mais fraca que a leste, então meu uhum. Ba oh, ba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 Urbana rime avulsa, mas batalha comigo não é Renato, é roleta russa. Integral, oh! você tá fudido, eu vou te matar, você não vai recuperar o seu tempo perdido. Oh! Criança, nessa batida, roleta que se conhece é do Bonde e companhia. Oh! Ah, é que é entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim! Ah, é um bom dia em companhia, hoje o um adolescente te ensina o jogo da vida! Pra mim você tá na mesma Station, e hoje você não vai ganhar seu Playstation! Não ah, Então sou verdadeiro, o jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro! Aí você é o incompetente, o solo da aldeia, o macho o sangue do aborrecente! recente.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 Rima antiga, tipo da secas Quer dar selinho na EBB depois não reclama se assim, a lilith te deixa careca é, Sabe muito bem meu mano, é seca parada Pega minha levada, cê tá preparado, tô pronto pra te dar pancada Rima antiga não, rima de oportunista Se eu dar o selinho na EBB é porque eu fui lá no programa Fiquei famoso, ela sabe, eu sou artista Já você mano, eu acabo num jeito bem técnico Porque você parceiro vai morrer de um jeito estético Pra mim você só fala merda